Salve, salve! Hoje, quarta-feira, Então, tem um tempão que eu não gravo pro canal, né? Resolvi dar uma. dar um rolê aqui até lá na Globo Aves pra gravar um vidinho aqui pra galera. Hoje tem jogo do Cruzeiro contra o Inter. Tá de, de 1x0 já no primeiro jogo. Começar com o viado isso aqui. Aproveita que eu tô fazendo um vídeo aí hoje, ó. Sai fora, Manda um alô pra suas cocotinhas aí, Fala quebra. Chama lá. William é Eu tô indo até lá na Grovar. Só lá na frente, só fazer um vídeo. É, tem um tempão que eu não gravo o canal Vou lá fazer um, um vídeo lá, lá então. Ó Você Ah, não consegui não, cara Cheguei lá e já tinha vencido Poxa. Só tem só de 25 25 eu quero não, quero de 60 Depois eu passo aí Esse é o Hudson o Hudson Garanhão Tem umas quatro namoradas aí, ó Vou contar aqui no canal que Talvez uma namorada dele veia aí, ó Já fica ciente que ele tem mais três, tá? O gordinho é saliente o Ibama foi embora volta queimadas avisar a galera aí que dia 22 de setembro agora né, desse mês tem encontro lá em Ouro Preto do Oeste no Morro da Embratel é o maior encontro de motociclistas do Estado de Rondônia Acontecerá dia 22 de setembro em Ouro Preto. A galera que, que quiser ir, querer deixar aí nos comentários, a gente estará chamando para reunir a galera. Vamos dar uma esticadinha quando passar do quebra-mola aí, que é... É o único lugar que a gente tem pra estigar, esticar mesmo É Dubai Galera que nunca vem na Dubai aqui, ó Parabéns pra vocês <risos> Que não perdeu porra nenhuma Pensa num lugar chato pra caralho É aí Me desculpe aí o, o dono da Dubai Que é um cara bacana, mas o ambiente aí é ruim Um abraço aí pro Tom, Tom terrível hoje o Tom indo pra Pimenta, o Tom é aqui de Espigão, mas trabalha em Pimenta, servidor, servidor do município de Pimenta, mas tô de volta com a Pop 110 dele hoje o Tom foi ultrapassar um caminhão e acertou um buraco cara e o pneu da frente da, da, da a roda, né? o aro da frente da moto dele regaçou mas graças aí não aconteceu nada com o trono, Só com a moto mesmo É um parceiro que eu, eu sigo o canal dele Eu sigo o Instagram dele, né? E eu sou inscrito no canal Fico nessa porra de seguir, se inscrever Eu troco e que se foda Mas é importante que vocês entendam é o Thiago, o Thiago Tyler Porra, o canal do cara bacana pra peste Entende? O cara é marombão, pô. Segue lá o Thiago lá e enche o saco dele Pra ele dar a dica aí pra galera que tá na academia aí O cara é marombão, o cara é, é gente boa Mas o cara é, é foda, o cara é portão. Brinca com o cara não que ele te de acerta É zoeiro, o cara é, é bacana pra peste passar essa preguiça danada esse final de semana agora sexta-feira isso é se minha minha tinta chegar né da lei de montagem da Amarra, estarei indo para Egipto, Paraná, ficarei lá sexta, sábado, domingo, segunda-feira, retornando a Espigão. Retornando de busão, que minha moto vai ficar por lá. Já começaram o Cabo o. Carro, o, carro, o carro. Aqui, ó, cara, tá perigoso pra porra Queria vir só até na, na Globo aqui mesmo Eu tava com intenção de passar um pouco pra A reta do motel, né, cara Não a reta que tem como a gente pegar e correr Essa reta do motel Agora tá foda, né, a situação tá foda Nem é compensatório aí, não ali atrás galera vou retornar ali na frente do motel que esse carro passar e uma moto vindo atrás de mim é foda queria pegar a estrada livre perguntando por que tá piscando fica piscando a minha o meu painel é porque eu levei para trocar o tanque o cara acabou estragando a bomba aí é para eu voltar lá em do Paraná para arrumar até hoje não voltei mas final de semana agora tô indo para lá já vou pedir para trocar É ruim, cara. Aqui tem hora que a gente abastece, para pra abastecer, o tanque tá cheio, hein? Tô com sono, preguiça. Chega em casa, jogar um Free Fire hein? pra galera, Não tô fazendo nada Esses dias veio, um, veio um, um amigo questionar porque eu tô gastando dinheiro no Free Fire Eu tô gastando porque o dinheiro é meu caralho E meu dinheiro eu que trabalho eu gasto com o que eu quero Ah é, mas ficar gastando dinheiro no jogo Cara, você tem que gastar dinheiro com aquilo que te faz feliz, entende? Você trabalha pra gastar naquilo que você faz feliz, não é o que, que os outros vão achar ou deixar de achar, não, hein? É. Entende? Se te deixa feliz gastar dinheiro no puteiro, vai lá e gasta seu dinheiro todo no puteiro Você trabalha pra ganhar dinheiro, dinheiro é feito pra, pra fazer a gente ficar feliz, Entende? Ah, mas meu dinheiro é, usa, é usar droga? Usa droga, compra a droga e usa, desgraça O dinheiro é seu Entende? O que que não pode é você querer controlar o dinheiro dos outros E, e dizer com que que a pessoa vai gastar o dinheiro Isso aí que não pode É do Henrique já, hein? Saiu tá o Eduardo? Grande cara, tá? Cara que eu tenho respeito muito grande por ele. Galera aí que tem ar-condicionado, Passa aí, conversa com o Eduardo e a Silvia. Vai o Bitoquinha lá. Arrumar seu ar-condicionado. Silva refrigeração. Mas também faz propaganda, viu? A Silva tem medo, cara. Que o, que o Eduardinho compre. Passou uma moto, eu nem vi quem era, nem cumprimentei, tô falando aqui. A Silvia tem medo que o Henrique compre uma, uma moto, cara. É o medo de toda, toda mãe, né? Minha mãe também tinha medo pra porra. Tinha não, tem até hoje. Mas é isso mesmo, né, cara? Preocupação é preocupação de mãe, né? Mãe se preocupa com o teu filho. Tá lá o gordinho saliente, ó. Comedor. Esse gordinho come pra peste, tá, puta que pariu, mas tô falando que come as cocotinhas mesmo, é malandro. Vou lá em casa agora editar o vídeo e voltar aqui pra conversar com ele.